Bora pra nossa gameplay aqui de Scarlet Nexus Game Que vai sair dia 25 de junho agora Vamos trazer a gameplay no Xbox Series X Ele vai sair pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series e PC, né galera? Tô bem animado pra esse jogo aqui Então vamos trazer a gameplay aqui antecipadamente, né? Que eles estão liberando pro Xbox uma semana antes Bora lá então, né galera? Bora que te bora! Beleza, né? Cassani, ó Mova-se com controle esquerdo controle de câmera com direito, né? Sim. Beleza. É tá, bonito, tá muito bonito, né, cara? Ele tem uma parada sim. da câmera. Ah, eu posso pedir com minha câmera não. também, né? Tá. Ele tem uma parada que eu ando. Ele virou antes a câmera e depois o é, boneco, né? É, isso É diferente, né? Se é acostumar, tá, é diferente. Tá. tá, beleza. Vamos voltar pra cá estava tá, tá apaixonado pela Kassane. Gostou, Gustavinho? Tá Sim, lá. desculpa, mas a galera vai... Essa é a nossa personagem aí, galera. Tá aqui ela, ó. <risos> a galera vai competir com a Kassane. Tá, legal. O que, que é pra fazer o que Luizinho ela falou? Luizinho que esse game é bem do estilo dele. Eu acho que vai curtir, hein, Luizinho. Vai curtir. Tá, beleza. só seguir, né? Beleza. As legendas são meio pequenininhas, né? Essa câmera eu... Eu não curto muito. Eu vou ver se tem como a gente alterar, né, galera? Eu Deixa também eu não curto muito essa mudança de câmera, assim, Acho meio esquisito. Ficou um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Não sei se tem como alterar. Vamos ver aqui. Câmera do per no personagem. Ah, desliga pra ver. Será que é isso aqui? É. Porque conforme ele muda, muda também. Acho que... É que é isso? Lembra não. o Nier também? Não. Não é isso não, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele só é um... Um pouco diferente, né, cara? Sabim botou regra número um dos animes. Se tem cabelo branco é overpower. É, já, já sabemos isso, cara. Tá, vamos deixar assim e a gente vai se acostumando, cara. Meio <risos> que quase que tá ditando. Lolo em japonês é Roro. Roro. O que é isso? Segure RT pra fazer um ataque psicocinético. Consuma um medidor de psicocinético pra controlar os objetos e atacar. Caraca, mano! Ela pega o cenário nela! Trave a mira e o inimigo usando o é, R. Deixando novamente pra liberar a mira. Travar a mira inimigo, e tá. É um né? Beleza. Meu oh, Deus, cara, ela joga tipo os carros? Uau, será que ela deve usar mais, hein? Caraca! Ah! Isso aqui, isso aqui. Tá, beleza. Se bem que ela é Bora muito seguir. mais rápida pegando coisas pequenas, né? Se for um, um bicho fraco, dá pra pegar algo pequeno, né? É, velho. Kassani usa seu poder, a Psicocinese, para atacar com objetos e com as várias lâminas que ela tem equipadas. Ela é boa para chegar no meio dos inimigos e usar ataques em área, assim como lutar no ar. Né? Realize ataques de arma com X. A realizar carrega ligeiramente o medidor de Psicocinese, então use ambos para eliminar inimigos com eficiência. Além disso, ao atingir o um inimigo com ataque de arma sem estar com a mira travada, travará a mira automaticamente. Né? Mira automática e mudança de algo podem ser configurados. Beleza, então a gente tem um ataque com o X. Essa música é do game, essa música é do game. É do game, cara. A Kaká é parente da Kim. Uma pergunta, acho que é irmã gêmea. É irmã gêmea, cara, é a irmã perdida dela. É, só o cabelo é diferente. A... É que aqui em pinta, né, no caso. Que assustador isso aqui. <risos> Beleza, né? Ah, ela dá um dash assim pra frente também. Que que é esse número aí? 80, né? Pergunta. Uh, dá pra travar a mira inimigo é e mudar com um RB. Ah, tá. Dá pra intercalar um a mira num é e no outro, né? Parece uma no um música boa, antigo. a música eu achei boa, né, cara? Ah, ele tá dando a dica de tudo que a gente tem que fazer, né? Calma seguida forte ascendente ah ó. isso ela é para né? é liga aí ó é uma pra cima né cara meu deus ele ficar bem na hora a animação tá bem feita né véio? tá tá bem bonito mano aqui. É. Vamos dar o exame me tem que arrumar um pouco com o sistema de câmera, viu? Acho ele um pouco diferente. Na total ele é bem diferente. Vou fazer uma mistura do, do mesmo. Oh, bicho, ataque. Ele, né? desvia. ele desvia. Aqui ó. Então a gente tem o ataque que aí te arremessa coisas do cenário. Nos outros o ataque normal com X aqui ou com quadrado no play, né? E o com a e X que é o ataque rasgando para cima, né? Usando Y, você pode ativar um ataque com recuo, no qual a Kassani faz um ataque de arma enquanto se afasta por uma distância adequada. Ah, tipo, a gente ataca recuando ao mesmo tempo. O medidor de psicocinese será muito carregado, então adicionar isso a combos permite que você lute enquanto mantém o medidor. Ah, é a parada do medidor, né, cara? Então a gente tem que fazer ataques que gastem e que recuperem o medidor ao mesmo tempo para poder se manter no combate. Né? Ele só pode ser usado uma vez por combo. Mas aprender outras habilidades pode aumentar a quantidade de vezes que você pode usar. Beleza. Tomar um Rocks. Ah, depois de um golpe dela, tomar um Rocks. Um Rocks, né, cara? Hoje a gente tá tomando Lemon of Legends. É, E hoje foi sem gelo. Tava bem gostoso sem gelo, porque tá bem frio, né? Tá muito bom. Beleza. Aí, aí vai... ela vai usando a barra. Sabe isso. quanto tempo que tem de gameplay no... na demo? Eu vi vários... Eu não assisti os vídeos pra não pegar muito spoiler da demo. Mas eu vi que tinha vídeos de 40 minutos, uma hora... E é será tica. que pode ficar curtindo à vontade? Sendo que eu vi, dá. Ah, é uh -huh. O Cosgamer zerou ontem Resident Evil 4. Que... Fez 24 horas e 3 minutos. É boa, né, Cosgamer? Jogou Ele botou jogo de PS2 difícil, né, pra caramba. Ah, aqui, ó. Aí, a, a, a parada era combinar o ataque psicocinético com o ataque normal dela, dá para fazer a combinação né? Quando um ataque de X ou Y acerta, realizar um ataque psicocinético segurando a RT resultará em um ataque poderoso, né, adicional Ele consome muito do medidor de psicocinese, então repere usando ataques de X ou Y para permitir um combo mais longo Beleza, a gente vai ter que gozar bastante de tipo de ataque, né? Hã? Porque ela leva uma concretada nas costas. É, caralho. <risos> uma máquina, Tá louco. Hã? É meio uma galeta sem cabeça, né? É, isso aqui é meio assustador, né? Vá. Mas... Calma. Quase quem me conhece, minhas galetas sem cabeça? Meu Deus do céu. É, o X é onde se fosse o quadrado do player, né? É, o X é o quadrado, o Y é o triângulo, o A é o X e o B é o bolinha. Bolinha, bolinha. que tem que chamar ela mais pra perto, né, cara? Olha é que bizarro esse bicho caminhando sem cabeça. Hã? <risos> Beleza. Aprender as habilidades Ataque de Investida Adicional e Ataque Psicocinético Adicional aumenta a quantidade de vezes em que eles podem ser usados de maneira consecutiva. Combinar um Ataque de Investida Adicional, um Ataque Psicocinético Adicional e outro Ataque de Investida Adicional permitirá você causar muito dano. É a parada de combinar, né? Não trabalha com isso, Gustavinho. Hum. Ah, certíssimo, Calma. Faz Games. Certo? Tem que curtir com a tua galeta. Parece minha. Ele lembra também que tem uma pegada hack and slash, né? Cara? <risos> A voz dela também é agradável. Vamos ver. bem legal. Olha o design do bicho, cara. Que assustador. Tá parecendo. Toma. Nossa, Foi, né? E tá legal a animação, né, cara? Eu achei muito massa. Você pode ver o que aprendeu no tutorial novamente, tá? Beleza. Era isso tutorial, né? Conclui o teste de FD, né? Massa, cara. Gostei. Vamos ver o início do ano. É, parece dinheiro demais, né? <risos> Sly Cooper 3, o Oneni quer jogar? era o guaxinim ladrão, né, cara? É muito Nossa, massa. Nossa, o Quasgamer tá muito apaixonado. Ele disse que a minha galeta inteira pra mim eu sou inteiro pra ela. Ai! <risos> Maravilhoso! Aí. Distrito de Mizuhagawa. Projeto Capital Fantasma. Olha o cabelo. Legal, né? Uhum. Tá, estão todos aqui. É, gente, fazer uma pergunta? Ora, 開発はい。 あの、春香さんが到着半径 500m 程度からシステムの補助 Acho que já ouvi bases, pode ser os dubladores já conhecidos, né? É, pode ser. Tá, os líderes da equipe são o Naomi o e o que a, gente a líder. Uhum. Tá, a gente vai ser líder do grupo, <risos> que a gente se voluntariou, né? <risos> それさて、了解。<laughs> <laughs> <suss> <suss> <suss> Ó, o Dene, o que é que tu fala o negócio ali? chan cuidado com cuidado! Não É, os dubladores são conhecidos, eu Já ouvi algumas dessas vozes, né? Tá muito Sim. bonito, o jo. jogo, Ah, olha só. Tá bonitão e ele tem uma personalidade, né? Tem. Tá, a gente já tem uma cura ali do lado, né? Dá pra ver o... ambiente um... meio pintura, né? Sei lá. Legal. Gel de cura pequeno, tablete, normal, normalizador, né? Ah, beleza, vamos dar uma olhada. No... Aqui, ó, cara, nossa ficha da personagem. Tá a nossa party aqui, da né? Kassani e o Shiden. Pode jogar com a... um, qualquer um? A Arashi, eu acredito que na batalha sim. Não sei se no jogo tem como a gente alterar aqui. E na reserva tá a Kyoka e o Kagero. Tá. É o merdeiro da parte. Ah, adoro... A Gabi adora <risos> o nome Kagero, né, cara? Tá, nossos itens aqui. Tem ali a explicação de cada um, né? Recupera 30% dos pontos de vida máximos. Tem um monte de item já na demo, né, cara? Os trajes aqui. Aí os equipamentos de cada um. Tem como a gente alterar? Tem, né? Folha de maranta. Uma lâmina que Cassano tem usado como arma desde os seus dias como cadete. Amplificador de poder modelo. É um plugin de aprimoramento de poder consideravelmente barato. E aí os outros slots não tem como a gente mudar, né? Tem como mudar o visual dela, só que a gente não tem outras opções, né? Ah, mas está tá legal por é, enquanto. Tá legal. Mas deve ter outros bem legais, Vai né? Vai ter, eu acho que Ao no longo jogo do a Ao longo do jogo, é. É, esses elementos de RPG que eu acho que fazem uma boa diferença aqui no game, né? Eu curto. O mapa mental mostra quais habilidades você aprendeu e permite que você aprenda novas habilidades usando o PC. Habilidades são divididas em categorias. Alguns conjuntos de habilidades possuem um único caminho de aprendizado, enquanto outros se dividem em categorias, né? Caraca, bem complexa que é a árvore de habilidades, né? E eu acho que é isso que dá um, um tom mais legal pro game. Eu, pelo menos, gosto desses elementos, assim, de upar personagem upar habilidades, skills e tal. Eu, sinceramente, acho é, que pô. deixa o jogo muito mais interessante. Deixa eu ver. Sem com o maior cientista dos animes. Tem como. ó. Recupera a vida gradualmente enquanto o foco cerebral estiver ativo. A gente não viu ainda muito como funciona o foco cerebral, né? Mas depois a gente vai ver. acho que já tem como a gente upar algumas aqui. Mas acho que vamos jogar um pouco pra gente aprender o que a gente mais vai usar, né? Todos vocês <risos> hum, Pode conversar mesmo à distância, né? É, cara, isso aqui lembra bastante o nier, né, cara? Esse tipo de cenário é assim meio de construção. Lembra bastante o nier, né? E o engraçado é que parece meio uma pintura, mas ao mesmo tempo tu consegue mexer nos elementos que estão em cena para bater no Shinto inimigo. Sinto se kaihatsu tokka. Sumaran basho da na. Não, não é o mais tá legal, sumaran nai kai desho. Baka me. Cona atari <risos> wa taishi <risos> ta kai ga denai. Shinpei ni wa motte koi no kunren basho nan é, né? Provavelmente deve ter uma fight aqui, né? Olha ali o que está aparecendo. Que drone. drone é aquele? Ah, então provavelmente estão atrás da pequena Randall é né? mais adiante, é que é que está Demistra, arrasi está arrasi. arashi pobre Arashi, sempre cercada por sim Tá, Seca que Kodama o assim. a, a, né? a história provavelmente a gente vai ver mais no jogo final, né? que é Vou mas é, não achar servidor do game. Esses dias, é, eu nem disse. que comprar esses dias, mas não achei servidor. Né? Beleza. Né? Aqui a gente não tem como avançar, cara. Ah, já tem bicho aqui, velho. Tem, dá uma carrada nele. É. É uma... Não, pule. Tem diferença, tipo, da força que tu usa pra pegar um de longe, ou né? é, de perto perto? Hum, não muito, dá Nossa. uma diferente, né, cara? Esse quadradão aí deu muito certo. Tá, ele aparece aqui em cima quanto que a gente ganhou de XP e tal, né? Beleza. SAS é uma conexão cerebral feita através de um cabo virtual que permite que você use temporariamente os poderes dos aliados. O menu SAS é exibido no canto inferior direito da tela durante a batalha. Aperte RB, mais os botões, né? Pra ativar o SAS inserido em todos os espaços. A gente tá meio que na frente, vou tirar. Pra só pra galera poder olhar, né? A esquema aqui, ó, só pra vocês darem uma olhada no que ele tá mostrando aqui. Que é a rodinha de skills, né, cara? Beleza, o efeito de cada poder dura um tempo limitado. Quando o medidor chegar a zero, o efeito cessa. Você pode cessar o efeito manualmente com RB e RS. Né? Boa noite, Jesse! Fala, Jesse! Beleza, online. Ao pegar emprestado o poder de eletrocinese, armas e objetos psicocinéticos ficarão eletrizados. Ataques podem causar o status eletrocutado se usados repetidamente. É eficiente contra inimigos com status encharcado. Além disso, combos criam ondas de choque, permitindo que você atinja inimigos a alguma distância. Efeitos adicionais surgirão à medida que você fortalecer sua amizade com o tá, deixa eu ver aqui. meu Deus, cara, Olá, e o bicho fica meio em slow motion, tá vendo? Caraca. Ah, posso combar com ele, ó. Hum, se eu... Me pareceu um quick time event, né? Se eu apertar na hora certa, aí ele ajuda. Vou tentar invisibilizar. Olha aqui, cara. Aí o bicho não nos vê, ó. Vou dar o ataque por trás, ó. Meu Deus, que massa. Deixa eu ver. Duplicação. Ah, é tudo em dobro? É isso? Caraca! Se for isso, é muito bom, velho. Vai muito mais rápido, né? Essa galeta bom, é bem hein? forte, né? Esses Meu poderes Deus. são bem OP. É, também achei, cara. Ah. Mas também ah. são os primeiros inimiguinhos, né? Vamos ver mais tarde o que vem pela frente. É. Só aqui. Uhum. É graça, <risos> tem do, do objeto batendo. <risos> meu Deus, cara, fica tudo com o elemental <risos> o, o elétrico, aqui. Caraca, Nossa, é, muito é muito bom rápido, tem muita skill aqui pra usar, cara. E pelo <risos> que eu vi, dá pra usar aqui, né? Só tem um pulval ali, né? Ó, <risos> oh, posso já, já usar uh, a skill de velocidade. <risos> É o Gustavo botou esses, são poderes iniciais, imagina, os poderes altos. É, é. Poderes de é minha, eu também não sei se a gente já vai ter tudo isso, no isso no game, game né. Aqui na demo, a gente já começou com a gente Ah, com também gente não com não né? tem isso, Também tem isso, talvez eles tenham ah, um gato é. pra é na demo, né. Talvez esse poderes sejam mais pra frente. Possivelmente, né. Duplicação, cara, é muito bom. Legal. Eu achei maneiro que a gente pode... Fazer os ataques de perto, ao mesmo tempo arremessar os objetos e combinar isso com as skills, né? Dá pra fazer uns combos maneiros, né? Dá, dá. É, ter mais um. Né? Olha lá. Ah, ah, é. O esse foi um dos meus favoritos, cara. Olha o ponto de dano que ele Também eu não sei se esse se bicho aqui, ó. tá vendo aqui que ele tá com status de eletricidade. Ele. Acho que tomou mais dano esse aqui, né? Talvez, dependendo do tipo de inimigo, se a gente usar algum elemental específico dê mais dano, né? É. Tem isso, né? Pois é. Pode ser que ele tenha alguma vulnerabilidade à eletricidade, né? É pra cá? É pra cá, né? Ah, vamos ver o mapa tem ali. Tem uma marcação vermelha no mapa. Tem um mapa aqui também, é. ó. E tem o um mini-mapa também na tela. É, ali o ponto vermelho é o nosso objetivo mesmo, é pra cá. É. Aí ah. fica meio caminho, tipo as megalinhas ah. do... É, há locais onde você pode obter itens, né? Itens de dados, algum tipo de item. Dá uma olhada de novo se apareceu alguma coisa. tudo aqui, né? O okay, que as bolinhas de onde tu veio? Pra saber que tu veio dali? É, isso é comum João alguns jogos. João Maria. Jobs, sim, sim. É, alguns jogos de que... Um é é rastro de onde a gente veio. Né? É pra é. a gente se orientar melhor, né? Facilita. Ah, é, vamos usar a duplicação aqui, cara. Sim, meu Deus, cara. Tá, ao pegar a hipervelocidade emprestada, você pode se mover em alta velocidade. A gente já tava usando isso na real, né, cara? Agora que ele ensinou. Tá, eu acho que o segredo era usar a hipervelocidade aqui. Ai, cara, tá, tá. Ela falou que vai usar o cacete. Oh, aqui, ó. O bicho é muito rápido, mas se a gente usar a hipervelocidade. Aí a gente tem condições de acertar ele, tá né? Uh, ah, o é é é? o Landon Latanda tá ficando famoso. Uh, uh, aí? Opa! É. É. É. É. É. É. Mas claro, de cinco artistas ganharam quatro. Mas, Mas, que se manter isso aí, meu Deus. Top, Gustavinho. Tá, beleza, hein, cara. Segue por aí aqui. mesmo, Putz, cara, achei muito legal, viu? Eu tô achando bem diferente, não? Tô achando uma cara bem... Hum, dele mesmo, assim. os bichos aqui em cima? Tem, não tem? É do outro lado do muro aqui. né? não tem como passar. <risos> olha lá, velho. <véi. risos> oh, como esse aqui é rápido, cara. É, também. É que... Caraca, mano! Vai sim, ele tem que usar o negócio da Atelice mesmo Ele lendo né? é. A eletricidade com ele também é. Ai, pode ser que tenha um tipo de ataque específico Pra certo tipo de bichinho também, né Tá, a gente upou ó. Nível 2, tá Deixa eu dar uma olhada aqui, agora que a gente upou Ver se a gente consegue alocar aqui Alguma coisa, né, cara Aumento de poder, aumenta o dano dos ataques, essa a gente já tem né, aumenta o carregamento do medidor de psicocinese com uhum. ataques aéreos, vamos, vamos upar isso aqui ó, beleza, agora a gente ganhou um buff aqui, aumenta o dano de ataques de arma, isso aqui também parece é, interessante, mais É certamente, isso vai ser mais lento no jogo, porque tu papo que já tá upando um monte de coisa né, com, com a árvore inteira né, dano a inimigos caídos também. Ah, agora Os japoneses falam um ponto, baixinho. Né? Ai, que fofinho. A Kim hum. também fala. É a coreana? Não. É japonesa, mas fala, fala bem delicado, bem baixinho. <risos> é. É bem delicado, né? Que você tá vendo. Beleza, cara. Beleza. Ah, tá bem tranquilo de lutar contra esses aqui. Né? Tá indo e bem rápido né? deles. Ah, a gente montar ele tá, né, tomando, tomando um Mesmo quando estão com raiva. <risos> Mas é mesmo a criança da e também tem esse jeitinho assim de. Mesmo brava tem uma delicadeza. Eu tava tirando com raiva. <risos> Eu acho que quanto mais tu acha grátis, mais raiva ela fica. É, cara, tem o um problema da velocidade ainda. Né? A gente basicamente tem que usar ou os ataques psicocinéticos ou de hipervelocidade, senão a gente não consegue nem pegar. E tá bloqueado aqui, aqui não tô com energia suficiente, né? Dá um ataque com Y pra recuperar a barra. Yeah. Aí eu consigo arremessar nele. <risos> aí dá pra combar com ele. <risos> e aí dá pra finalização. Olha isso. Né? Meu Deus, cara. Algumas criaturas possuem uma dura carapaça que protege. Seus pontos fracos, caso você encontre uma criatura assim, você terá que romper sua carapaça e revelar seu ponto fraco para poder derrotá-la. Atacar seus pontos fracos diminuirá drasticamente seu medidor de supressão. Né? Uhum. Tá. A gente já está usando a duplicação. Também. Meu Deus, cara. Meu Deus cara. Meu Deus, cara. Nossa, que apelã. Ah, pra... Meu Deus, estamos quase morrendo. Calma. Como <risos> é que eu uso o item? Calma, jogo, como é que eu uso aquele item ali? Meu Deus, hum. cara, estamos quase. Vou usar um item de healer ali. Eu não sei qual é o, o botão do atalho rápido. Putz, cara, não disse. Tenta pra cima. Pra baixo, pra baixo. Eu daria de novo. Ah, não tem como. Ah, agora desceu. <risos> <tem> que... <risos> Meu Deus, cara. Morri. <risos> Ah, mas esse bichão aí também apelou, você vai morrer. Não dá pra ir de frente nesse aqui, né, cara? Mas achei legal, já achei o desafio mais interessante, né? Tá. É porque aí ele já mostra, digamos, um boss, assim, né? É. Ele primeiro te, de te deixou super hum. OP e aí… Que... <risos> querido, tu vai ter que lutar contra os bichos opesitos também. Tá, vamos colocar agora rir Ele salvou até a boss fight com, com a cabra. É. Assim. Um que… Um é. É. Usar Aí dá pra dar uma finalização, oh, né? Aproveitar que ele tá caído. Ó, oh, a gente tá com um bônus de ataque que o, o inimigo tá caído agora. Aí sim, vai pra, é. pra lá pra lá e pra cá, né? Dá né? hum. Pra dançar ele, velho. É muito rápido. Agora, tá o que é consegue finalizar, que é isso? que O que massa a animação, que né? O que <risos> <némesis. risos> <risos> acho é que, que, que, que, que dá, gato, dá é, pro gasto, é. Nene, Dá pro gasto. É. Né. Esse 4 aí. <murra> e aí? né, aí? aí? E aí? E aí? E aí? Calma! Ele, é um... um... um... um... um... um... um... Ele dá o... Um... Meu Ele Deus, sai cara! Sai sai daí! Sai! Cara. Sai, daí, sai. sai, de... <risos> sai de... Ela dá o um tempinho até lá, né? bom, usar Não isso? Agora, agora vai agora ver. o é Agora tu vai ver. Você é pode, assim. jogar <risos> coisa ao mesmo tempo. Vai, Taca combo. É um longo o processo. pra matar Aí, agora vai. Agora vai. Agora fica Agora você vai apanhar, cara. Toma. É. é pra aprender a não por trás. Ui, cara, tô Eu meio coitinho. que cois. acertar até tirar aqui. Não, cara. É, dá a Sai Tá, dá pra colmar aqui, ó. Ele velocidade e eletricidade. São. Os Dois que eu acho que mais tô usando aqui. A aplicação também é bom, porque aí eu puxo um item. Ah, assim, Dá pra ficar. Aí ele puxa fica dois itens ao mesmo tempo, sacão? Ui, cara! Não! Ah, Jesse! <risos> Toma, levou uma caixada <risos> morreu com a caixa. Aí, agora deu, viu? Boa, cara boa, boa. Esse timezinho tá bom também, né? Eu não sei se dá pra roubar eles, deve dar para roubar eles também, né? Que que que foi que que que que que desenvolver que residencial a construção foi cancelada, mas ainda há maquinário por todo lado. A ponte sobre o rio ainda é usada como rota de comércio. Né? O Gustavinho tá, tá com 170 dias de login diário no Hortanda. <risos> é isso, jogou um pouquinho, né, que você tá Um pouquinho, né? Bem, Bem pouquinho. pouquinho. Esse game tem um potencial pra ser viciante, cara. É, eu também. Eu achei ele. Li... Olha, eu achei. Uma das características que mais chamou a atenção é que é o visual. Caraca, achei muito bonito. Ele tá bugando, né? Olha esses gráficos, é. Né? Muito bonito. O uh, uh, que, que é isso? É? Calma. Calma. E ela demora pra levantar. Cara, o ah. que, que foi isso? Ativar o fogo cerebral que transmite efeitos adicionais. Como velocidade de ataque aumentada, consumo de medidor de psicocinese é reduzido e tempo reduzido de levantamento de objetos psicocinéticos. Ah, era isso que a gente não sabia o que era o foco cerebral. É tipo uma ult que ela dá, né? Uhum. O medidor de foco cerebral será exibido enquanto estiver ativo. Após certo tempo, ele se desativará automaticamente. Fora da batalha, o medidor de foco cerebral se esvaziará mais lentamente, né? Nossa, né cara? Tem o um potencial pra cosplayers também esse jogo, vai, né? Eu quero. Eu quero. Ah tá, aquela federa cara. feira caixa. de eventos sem parar a pandemia, tu vai ver o que mais vai ter. Ah, invisibilidade pode ser uma opção aqui, né? Que a gente faz um ataque furtivo. Ah, é. Ela não vê que a gente tá aqui, ó. <risos> ah? <risos> <risos> <risos> acho que a gente ido embora, né? Aí a gente bomba eletricidade com hipervelocidade. Dá pra finalizar? Caraca, Ai, ela tá na é finalizada Nossa, cara. uma animaçãozinha ainda finalizando, e ela não tava nem com um pouquinha energia ainda, tinha bastante, né? É. Muito bom, muito bom. A área de Mizuhagawa. Massa, né? O Gustavinho disse que tem umas galetas que fazem cosplay que ficam uma lindeza. <risos> A galera vai gostar, né, cara? O Gustavinho quase não vai procurar, né? Pelas cosplayers. Pô, eu curti o game, cara. Também. Eu curti, que né, cara? Bem legal. Já deu pra ver... Uma boa parte do game aqui, das mecânicas Se a galera quiser, a gente pode trazer a gameplay do jogo Quando, quando ele for, for lançado, lançado, né, cara? O dia é? Dia 5? Cinco... 25 de junho Cinco de 25 junho. de junho o game vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One e Series E PC, né? Vejo potencial, né? Pra galera então, que curte é. Hack and Slash, um RPG de ação Muito legal, cara Capaz, tá vindo incapaz <risos> Aqui, ó Aqui a gente pode alocar Nossas skills, né? Ah, eu achei História. bem legal para tu ver que tem vários bichos que tu tem que pensar ó, que tipo de, de estratégia que vai usar na fight. Eu gosto muito disso. Bem legal, né? A gente jogou uns 20 e poucos minutinhos, né? Já deu e pra fazer bastante. E aí, Cris, chegou a hora do tchau! Tamo <risos> junto, hein. Espero que vocês tenham curtido a gameplay, Ai, galera. Seguinte... Vai virar vídeo aqui na Twitch, a, a live, né? Assim que ela terminar. E a gente também vai colocar, depois de 24 horas, que é o permitido pela Twitch, lá no YouTube editado só a parte da gameplay. Beleza, né, galera? Fechando a livezinha aqui, então, galera. Espero que vocês tenham curtido a live. O papo tava bom, a gameplay yeah. também, né? Valeu demais aí Valeu pela demais. companhia, galera. E até a próxima! Ah. Falou, galera. Um abração pra vocês aí. Valeu!